Hey, censuradas! Eu acho que a maioria de nós LGBTs já escutou aquela frase: na minha época não existia isso, né? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal atestando que isso simplesmente não é verdade. Entretanto, nunca é demais relembrar, né? Por isso, hoje eu preparei um presente pra vocês, que é um compilado de beijos e momentos lésbicos e bissexuais de várias décadas atrás para vocês mandarem para aquelas pessoas que precisam ver para crer. Vamos lá? Prepara o coração, hein? <SILENCIO> This is a place to come toural park Schoolsрам. Wheel of fabric is used to fly! I have a tough idea! The Ay glorious trees are known as trees, trees, trees, trees, trees. o vídeo de hoje foi recheado de amor e eu espero que pelo menos um pouquinho dele tenha chegado aí na sua casa. Aproveitando essa vibe boa, que tal você deixar um like nesse vídeo e um comentário bem bonito aqui embaixo para combinar com as fotos e os momentos que você acabou de ver. E se vocês quiserem mais vidas como esse, desse compilado aí de momentos LGBTs, é só você comentar aqui embaixo pedindo, porque eu vou saber e vou poder trazer mais, tá bom? Mais um lembrete antes de ir embora, pra você receber os próximos vídeos que eu vou trazer aqui no canal toda semana sem falta, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações, tá bom? É isso, um beijo e te vejo lá no Instagram.